O um banho de floresta ele fica completo quando você encontra uma cachoeira. Aqui na cachoeira você tem uma, uma quantidade é, gigantesca de íons negativos que são antiestresse, é, que limpa o nosso campo energético, é, que combate os radicais livres. Né? Então, tomar um banho de cachoeira, água gelada, melhor ainda, quanto mais gelado melhor. Cuidado, não ser muito fácil às vezes, mas é, o banho gelado comprovadamente cientificamente características extraordinárias para a sua qualidade de vida. Né? Então, é isso aí. Né? Esse, esse é o convite para você é, que está querendo é, fazer uma imersão no Carnaval desse ano. Nós estaremos na cidade de Prudentópolis, a cidade das cachoeiras gigantes, né? é, mais de 90 cachoeiras, fazendo trilhas, comendo alimentação orgânica, biodinâmica, comendo peixe colhido ali no lado, mel de abelhas sem ferrão colhidas ali, ritual de cura na fogueira, nós vamos trabalhar a cura ancestral, a cura da relação com seus pais. Então, se você quer tirar um momento para mergulhar dentro de você, para pular o carnaval, para dentro de você, buscando a sua essência, vamos conosco para Prudentópolis, nesse carnaval quântico. Então, comenta aí carnaval, ou clique em algum link que está nesse, nesse vídeo para que você possa desfrutar, investir em você. Você é o maior ativo da sua vida. Vamos nessa?